Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão Hoje o review do nono álbum da banda ACDC Flack of the Switch Flack of the Switch é o nono álbum da banda CDC lançado em 15 de agosto de 1983. O álbum foi lançado após a saída do baterista Phil Hood, embora este tenha completado as partes de bateria, as quais foram usadas no álbum. O álbum é considerado o mais fraco musicalmente que os dois anteriores. Entretanto, Fleck of the Switch alcançou o quarto lugar na parada de álbuns do Reino Unido. O álbum obteve sucesso com os singles Guns of Iron, Never Shakedown Down e flag of the Switch Sendo as músicas Better in Belgium e This House is on Fire também fizeram um ótimo sucesso comercial e musical. O nono álbum da banda ACDC flag of the Switch possui 10 faixas. É isso aí galera. Esse foi o review do nono álbum da banda ACDC flag of the Switch. Se você curtiu, deixa seu like. Inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.